Eu nunca vi uma dica tão foda como essa. Meu camarada. Eu juro que se você ver esse vídeo e essa dica não te ajudar pode me cobrar depois. Você vai me agradecer pelo resto da vida. Ever tome na área meu irmão, com mais uma dica que vai mudar a sua vida de transante. A ejaculação precoce está muito ligada com os fatores psicológicos e emocionais como estresse, cansaço e medo de falhar de novo. Então se segura aí meu camarada, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal e ative o sininho que eu já ajudei muitos homens a se livrar das gozadas rápidas com as minhas dicas e quero ajudar você hoje. Meu irmão, sei o que eu falo quando te digo que esse negócio de gozar rápido fode a vida do homem meu camarada. Isso te faz mal, te consome por dentro, vai por minha experiência própria. Eu sei o que falo. Porque foi assim comigo. Mas hoje eu tô livre de ejaculação precoce, porque segui um passo a passo deste vídeo que deixei aqui na descrição e nos comentários. Meu irmão chega de remédios milagrosos que prometem te curar e não curam. Chega de químicos que só te viciam e são feitos para você gastar dinheiro. Você já percebeu que se te fazem comprar um remédio, te falam que precisa de mais depois? É isso mesmo. Esqueça isso meu camarada. O que a gente gosta mesmo é de transar. E precisamos curar rápido o problema. As gotas de conium funcionam como estimulante mental e físico e aumenta significativamente o seu desejo sexual. Ativando estimulantes do seu organismo que favorece o seu desempenho na hora do sexo. Que facilita o controle do seu orgasmo. Mas agora meu amigo, para você acabar de vez com essa gozada rápida, esse treinamento natural e saudável, resolve 100% dos seus problemas com ejaculação precoce. Fica pensando. Caraca, por que não achei isso antes? Mas pensa que sorte que você tem. Estou dividindo com vocês isso hoje. Um método infalível, poderoso. Se eu conseguir, você também consegue. E o melhor sem gastar quase nada. O tratamento está aqui no link abaixo na descrição e nos comentários. Vocês não imaginam como estou mais feliz depois dessa cura. Isso é maravilhoso. Espero ter ajudado rapaziada. Por hoje é só. Forte abraço.